Vamos Sim. lá, então, Souza, a pergunta para o Thiago Leme. Thiago, boa tarde. Queria saber sobre a renovação do Messi. O que é que tem se falado aí bastante, que, né? A gente que tem saído incrível. aqui. Obrigado, Boa, obrigado. foi bem. Foi bem. O que é que você tem se falado Olha... aí em Paris, do outro lado, do planeta, do Olha mundo? Olha, Souza... É, é o assunto, sim, do momento. Né? Até antes da Copa tinha uma confiança maior que ele renovaria por pelo menos mais um ano. Agora esse panorama mudou aparentemente, segundo as informações. O Messi não tem ainda essa certeza que gostaria de renovar ou não. Ele tem o contrato só até junho, final dessa temporada. No contrato tem a opção de renovar por mais um ano, mas ele que decide isso. A situação não está fácil, o PSG não está tão otimista como estava antes. Eu acho que o resultado do Bayern de Munique, o resultado dessas oitavas de final da Champions vai ser decisivo para definir o futuro não só do Messi, mas também do Neymar, possivelmente o Mbappé, o que tem mais chances de ficar, afinal tem também mais um ano de contrato. O que falam é que o salário dos três é inviável para o PSG contratar mais gente. Né? Os três, claro, Neymar, Mbappé e Messi. Então é possível que um dos três saia no final da sexta temporada. Agora o Marquinhos, senta aí Marquinhos, senta aí, fazendo o um favor. Desculpa, desculpa. Vamos lá. Gê... É... Chama o SOS seu Sebastião, <risos> o pessoal que está ajudando lá, e todo mundo que está assistindo os todos da bola. Fala Marquinhos. Pergunta ou do... Não, você fala do SOS São Sebastião e da São. ajuda que todo mundo precisa. Porque as Eu pessoas sou... não têm ideia. Só quem estava lá e quem assiste por televisão. Porque daqui uma semana já não mostra mais. Então, Neto, porque a dificuldade do, do pessoal lá é de chegar as coisas, entendeu? As estradas não existem, tá? tem um monte de estradas... Santos, Acho que agora abriu aí o Rio Santos, Sim. mas é tudo de terra. Juquei não existe mais, Barra do Saí. E os caras estão com dificuldade do quê? Não tem como chegar a comida. Aí que fizeram o prefeito... O prefeito, que, o Felipe. Ele... Parabéns, Felipe! Não, ele é, está ele sendo genial. Maravilhoso? Não tem noção. Que legal, Felipe, parabéns. Eu estou um tempo lá, em Maresias, e ele ele, hoje ele não dorme. O cara tá... Para ajudar o povo. Reinaldinho também, que é da saúde, também não para. Então, enfim, quem puder ajudar, tem vários telefones que tem, tem como ligar, se comunicar, porque dá para tem muitas cidades que dá para São Sebastião, Barroco. Lógico! Barçal, e, oh, e... Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas ricas tem nesse país que tem helicóptero? Sim. O Neto, então... Ajuda, meu irmão. Pega seu helicóptero da sua empresa e leva donativos lá. Quem tem isso, quem tem essa possibilidade... O maior tráfico de helicópteros do mundo é São É aqui Paulo. em São Paulo, então a gente sim, tem que fazer sim. isso. Cada um faz o jeito que quer. A Lindóia deu um caminhão de água pra mim. E pro Flávio. O meu irmão Jones conseguiu um caminhão na posse. Olha como que é a vida é igual formiga. A gente é igual formiga, meu irmão. Um ajuda o outro. E com força. Um caminhão obrigado a água lindóia, obrigado. Um caminhão de água está indo para lá. É o que eu ajudei e vou ajudar mais mais para frente. Não agora, mais para frente. Então a gente tem que fazer isso. A pergunta para o Thiago Leme Grande Barquinho. Tiagão, tudo bem? Boa tarde. Eu queria entender o porquê que o time do Paris que é um time que tem tantos astros, Messi, Neymar, MAP, Verratti, é? não anda. Não anda. É vaidade? O que o povo vai falar? É vaidade? É o quê? O que seria? E, e só para complementar a pergunta importante do Marquinhos, porque eles estão acostumados a ganhar a Copa da França, é. Campeonato Francês, eles já estão acostumados com isso. Por exemplo, vou dar o, eu vou dar o Palmeiras aqui. O, o título paulista é mais importante para o Corinthians e para o São Paulo. O São Paulo, bicampeão. O Corinthians, Fernando Lázaro. Para o Palmeiras, não é tão importante. Mais um... É isso, o Palmeiras tem que ganhar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Aí na França, ganhar a Copa da França, o Campeonato Francês, tudo bem. Mas o que eles querem é a Champions, que por sinal já perdeu o primeiro jogo e não jogaram nada. Pipocaram. No casa. É, não, é exatamente isso, Craque Neto. Ganhar a Copa da França, ganhar o campeonato francês é que não é mais que obrigação, né? O PSG não tem uma concorrência no momento. Então, qualquer resultado que não seja um sucesso na Liga dos Campeões vai ser considerado um fracasso na temporada. Respondendo a pergunta do Marquinhos, o PSG no primeira metade da temporada estava jogando bem, né? até a Copa do Mundo, voltou da Copa com resultados ruins e com performances ruins. Não acredito que seja é, problema de relacionamento, acredito que seja mais é, também uma falta de outras peças no elenco. Quando o Neymar está é, saudável em campo, quando o Messi está saudável em campo, e para mim o Mbappé, que é disparado o melhor dos três no do momento, é o cara que tem levado o PSG a grande esperança. Quando tá os três em campo, o PSG ainda consegue fazer alguma coisa. Sem um deles, eu acho que o time perde muito. Eu acho que a montagem do elenco para a temporada, na minha opinião, foi ruim. Com todo respeito, o Carlos Soler, Fabián Ruiz, essas contratações não são de time que precisa, que quer ganhar uma Champions League. Acho que falta também um atacante de beirada de campo. Tem o Mbappé e mais ninguém o time não tem um outro atacante ali que pode jogar na ponta, seja na esquerda, na direita, não tem mais um centroavante também. A contratação foi o garoto, o Ekitieke, que veio por empréstimo do Hans. Então acho que foi uma montagem ruim do elenco, apesar de ter esses três caras, Neymar, Messi, Mbappé, e lembrando que quando tem os três em campo, também sobrecarrega a parte defensiva, né? Por mais que eles tentem ajudar a voltar, não são exatamente três marcadores. Então, acho que esse talvez seja o maior motivo, respondendo a pergunta do Marquinhos. E, ó, faço coro também, eu acho que é importante, sobre essa campanha de São Sebastião. Eu morei muito tempo em Caraguatatuba, do litoral norte. Então, São Sebastião, principalmente, que foi né, a mais afetada por essa tragédia, por essas enchentes, por essa chuva. Faço o meu coro aí para quem puder apoiar, fazer doações, para ajudar quem precisa lá na região. Ô, Tiago! Pode fazer um favor para mim? Como é você mesmo que colocou a câmera aí e dizer o que você representa para o Grupo Bandeirantes é muito pouco. O que você faz para o de Esporte, o que você fez na Copa do Mundo, o que você fez no... Mundial. Mundial. Você hoje é o nosso... O nosso faz tudo, como o Felipe Kili, que está aqui com o filho, com a esposa. A esposa dele está aprendendo português comigo. <risos> meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não dá para você, depois da pergunta do Fernandinho, você mostrar o treino, pode mostrar o treino ou não? Ou, ou, ou, nenhuma televisão pode mostrar? E também perguntar. Depois do Fernandinho, eu faço a minha outra pergunta E você mostra o treino aí Fernandinho, a pergunta pro você Thiago Leopoldo De repórter mesmo. pra repórter Você quer ver o treino mesmo? É legal Não, eu pensei que você queria ver o que estava do lado ali. Ah não, Fernandinho, isso aí a gente já viu lá em Londrina Eu e você Olha lá é o seguinte. Lembra segui... aquele cinco porquinho que nós dois estávamos juntos? Não Eu, madeira, tá eu, eu e vendo. você Aí sua tia fazia assim, a minha também <risos> Aí você falou assim Crack Neto é, é. Aí eu falei, Fernandinho, o oh, sagrado vamos, vamos pro trampo. Vamos pro trampo. Ô Thiago Chegou a hora de limpar a barca aí no PSG, esse projeto naufragou, gastaram milhões, não funcionou. Acho que chegou a hora de limpar a barca, já está esse movimento aí, vai embora o ne Messi, vai embora o Neymar, o Mbappé e começa tudo novo. Dinheiro não falta, faltou estratégia e competência. Olha, Fernandinho, é, se, se realmente vier a eliminação da Champions, né? Claro que existe a esperança e a possibilidade de uma virada em Munique e aí esse discurso todo pode mudar. Mas se de fato vier uma eliminação de novo nas oitavas de final, acho que tem uma chance boa de ter uma grande mudança aqui. Opinião pessoal, acho que o Messi não renova, é, até pelo salário, até por vontade própria dele. Se o PSG cai fora nas oitavas, acho que tem a dificuldade do Messi renovar. O Neymar tem contrato até 2007, né? Então Ô, vai Thiago. depender também muito da vontade dele. Ô, Mas acho que vai ter uma mudança grande. Pois não. Tiago, o Messi fala que ele vai para o... Todo mundo fala o de Barcelona. Eu não acredito muito nisso. É, ele pode ir para o futebol americano, ele pode ir para o futebol chinês, ele pode fazer o que o Cristiano Ronaldo fez, é, que muitos criticaram. Eu também critiquei, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo ia ter condições de, de jogar. Mas aí a vida é dele. Cada um, cada um pensa do jeito que quiser. A vida nossa é a vida nossa. Que, por sinal, quantos helicópteros tem esse país aqui? Será que vocês todos que têm helicóptero aqui não poderiam ir até a litoral norte? Pegar, vai, um, vocês que são, que vocês sabem quem tem helicóptero. Ah, eu vou, eu vou levar pasta de dente, eu vou levar escova. A Colgate não poderia julgar? Ajudar? Vamos lá. Não poderia ajudar, o atacadão não poderia ajudar? Que é o parceiro nosso aqui. Os nossos patrocinadores do poder ajudar o pessoal do Eleitoral Norte. Fazer uma campanha forte para ajudar todo mundo. E aí os helicópteros que vão para lá nas férias e com direito, se comprou um helicóptero de uma maneira honesta, se tem uma casa... Está tudo certo. Pô, faz isso. Vai 10 helicópteros. Acabou o problema. Acaba o problema em dois dias. Isso de mantimentos. Leva arroz, feijão, óleo... Leva papel higiênico, leva fralda, leva toalha Que nesse momento que você mais precisa É comida e não passar frio Cobertor É isso que mais precisa Então vocês que têm helicóptero Poderiam fazer isso Voltando, tem dois mil helicópteros no Brasil Dois mil Como o Fernandinho disse Eu É a malha viária mais do mundo, do mundo Mais que China, aqui. mais que Japão Mais, mais, mais que Unidos. a França Mais que Estados Unidos Nós aqui Então vamos lá para onde você acha que vai o Messi? Que é isso, Thiago? Olha, é, eu acho que tem uma possibilidade dele ir de fato para o Barcelona. Por enquanto, acho que é muito chute, muito especul muita especulação, né? Como eu falei, eu acho que esse resultado das oitavas da Champions vai definir muita coisa sobre o futuro. É, mas acho que existe a possibilidade, sim, dele voltar para o Barcelona, né? A casa dele, onde ele ganhou tudo, onde ele começou, ele, onde ele vai quando tem folga aqui, é o lugar que ele quer morar por mais da vida. Então... Depende, claro, da parte financeira, mas acho que existe essa possibilidade boa, assim, de uma volta para o Barcelona. Mas, como eu disse, vão ser, acho que, quatro meses até o final da temporada de muita novela ainda. Tiago, estamos conversando firme forte aqui. O Mbappé, é, antes disso, já foi feito uma, uma parada dessa aí, em relação à torcida, antes de um jogo importante como esse, que vai ser... Da Champions League, por sinal, parabéns André Henning e ao Tel José, que os dois são as vozes da Liga dos Campeões. Tanto é que nós ficamos oito anos aqui na Band fazendo Champions League, o que foi maravilhoso. Ficava aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Eu fazia aqui, ó. Sete anos fazendo aí, no, no calabouço. Bem no calabouço, nós ficava aqui fazendo Champions League. Dava oito pontos. Oito, nove, dez, onze pontos. Diga-se de passagem. Ó, oh, dá para entender. É, que eles já fizeram isso, porque nós aqui sempre estamos fazendo isso. Sabe que eles copiaram de nós? Olha, é uma novidade, sim, como eu falei. São 11 anos que não tinha um treino aberto aqui no Parque dos Príncipes. Então, o estádio está cheio, quase 40 mil pessoas. A gente está vendo imagens aí agora da PSG TV ao vivo, mais próximos. Os jogadores estão treinando do outro lado do gramado, um pouco longe de onde eu estou. Mas a gente está vendo essas imagens. E, de fato, é uma forma que o clube está tentando dessa aproximação da torcida para ter uma motivação ainda maior para esse jogo do, de Munique contra o Bayern, mas também para o jogo de domingo agora, porque domingo tem o Olympique de Marseille, lá em Marseille, fora de casa, o PSG já foi eliminado da Copa da França pelo arquirrival, e agora tem até uma faixa nas arquibancadas aqui, que a torcida colocou uma vez, mas não duas.